Curiosidade Bíblia Sagrada, ouça! A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes, mas o verdadeiro autor foi Deus. As pessoas que escreveram a Bíblia foram inspiradas por Deus. Essas pessoas tinham culturas e modos de vida muito diferentes, mas a mensagem de todas foi a mesma. Deus guiou as palavras de cada autor para transmitir a sua palavra ao mundo. A Bíblia foi escrita para que Deus compartilhe a sua história, para que a sua palavra seja lida, meditada e vivida pelas pessoas. Pois a Bíblia contém estudos e ensinos valiosos para a vida humana e traz a maior prova de amor que o ser humano nunca será capaz de conceber. A vinda de Jesus e o sacrifício dele na cruz por toda a humanidade. Por isso que o propósito principal da Bíblia não é aumentar o nosso conhecimento, mas sim transformar as nossas vidas. Ajude a semear o Evangelho de Jesus Cristo através do nosso canal no YouTube. Compartilhe este vídeo, inscreva-se neste canal, dê o seu gostei, ajude o canal a crescer. Obrigado a todos.